Olá pessoal, aqui é Renata Oliveira, eu sou analista de negócios digitais. Eu, eu, eu tinha muito, muito, muito receio, eu experimentava o medo de andar de avião, e isso me atrapalhou é, durante uma boa parte da minha vida. É, e a experiência, o que eu sentia era o seguinte, sabe quando um boi entra para ir para o... <risos> como que fala? Para o né não que fala? Eu meio me sentindo aqui, eu falei, cara, agora eu vou entrar aqui, eu não posso mais sair daqui. E aí começaram as sensações, né? Sua, suando frio, tremendo, gaguejando, pálida, o sangue meio, meio que faltava mesmo assim. É, pior sensação do mundo, porque tudo que acontecia em volta me dava pânico. Eu não conseguia dormir, foram 12 horas acordada. Tensa, com as pernas sempre. É, é, balançando, né? Com aquela. tipo um tique, alguma coisa assim. Nenhum momento eu consegui relaxar, nada de aproveitar a viagem. Eu queria experimentar aquela sensação de tranquilidade. E você olhava para o lado, olhava para um lado, o pessoal dormindo, outro no computador, o outro lendo, e eu ali naquela agonia assim, né, enfim, eu queria poder relaxar numa viagem, poder ser uma pessoa com as outras, né, dormir, levantar, conversar, eu queria muito isso, depois que eu fiz o teste EFT, esse dia foi legal, porque eu tive uma testemunha comigo, né, a minha amiga, ela veio comigo em Rio de São Paulo e voltou comigo também, e ela, ela falou, cara, Renata, Completamente diferente do, da hora que a gente veio para São Paulo e como você está voltando. Quando eu fui, eu não conseguia nem conversar com ela. Não, não conversava. É, na hora que o avião decolava, então, era terrível, assim. E, e na volta, não, bem tranquila, com a sensação de relaxado. E eu fiz, a, a, apliquei a técnica e tive resultado excepcional.